Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre o sentimento de final de ano. Então, hoje é dia 16 de dezembro de 2022, tem várias coisas acontecendo no mundo da política, né? uma insegurança, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, além disso, também é final de ano. E final de ano, tecnicamente, teoricamente, todo mundo fala que época é época de Natal, de amor, de alegria, de paz. né? É uma época para isso mesmo. Aliás, toda a época é para isso, mas se reforça mais no final do ano. Agora, às vezes, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos, com, meu, né, com a minha mulher, com o meu marido, entendeu? E às vezes está tudo meio conturbado. Tem coisas, às vezes, cara, que não está rolando legal. Às vezes a tua empresa está cheia de problemas. Tem, tem pessoas que estão trabalhando, tem outras que não estão trabalhando. Aqueles nós, aqueles problemas de seres humanos. Né? e aí o cara está estressado, não quero mais, e aí começa essas coisas. Então, como é que você vai ser feliz no final de ano, quando deveria estar feliz e não estar feliz? Ninguém tem a obrigação de estar feliz ou de estar infeliz. Mas, você pode optar por estar feliz. O que eu quero dizer é que aquilo que você vai viver no final de ano é da tua responsabilidade. Então, se você começar a criticar as pessoas, olhar o que está fazendo de errado. Aqui tem um relacionamento que está meio estrupiado, né? começando a dizer, está oh, vendo isso, como é aquilo. Né? Você diz assim, oh, o meu companheiro, minha companheira é muito devagar, é quase parando, leva seis meses para trocar uma lâmpada. Aí ele lá olha diz assim, nossa, mãe, ele quer tudo agora, não pode esperar, essa lâmpada pode levar um ano sem trocar. Então começa a ver esses, esses atritos dentro dos relacionamentos, tanto pessoal, amoroso, afetivo, quanto nos relacionamentos profissionais. Mas, nossa, com aquele chefe lá é exigente, nossa, como aquele funcionário é bom, é vai. O que eu quero dizer é o seguinte, que você pode passar um final de ano super show de bola ou pode passar um final de ano numa meleca. Vai depender de você. Depende de como você está plantando isso. Então, hoje eu tive a reunião do BNI. É, são lá 40, na nossa turma, são 43, 43 empresários que se reúnem. Aí eu fui com esse boneco, eu fui com isso aqui, fui também com a bandeira do Brasil em cima de mim, levei um sino e toquei o sino lá, mas eu vou com um espírito diferente de alegria, Entendeu? então tinha gente lá muito sisuda que quer ganhar dinheiro, no dia 16 de dezembro não está pensando em dinheiro, Podia estar pensando num churrasco, podia estar pensando numa alegria, ah, mas aquela pessoa é chata. Respire fundo e comece a olhar por que, que você pensa que ela é chata. Talvez ela seja chata para você, para outra pessoa, não. Então eu tenho que começar a olhar como as outras pessoas funcionam. E também tenho que olhar para mim. Será que eu não fico com raiva muito fácil qualquer coisa me estoura? Será que quando eu falo as coisas eu não magoo as pessoas? Será que eu penso tão rápido que as coisas tão rápido que as outras pessoas não conseguem me acompanhar? Aí eu fico bravo porque eles não fazem o jeito que eu quero. E outra, quem é você para estar exigindo que os outros façam do jeito que você quer? A diversidade é de você aceitar como os outros são. O amor é aceitar como os outros são. Então, talvez, se você não está bem com você, não está bem com os seus companheiros, teus seus amigos, os seus funcionários, com, os teus, né, com o seu companheiro, com a sua companheira, comece a rever o que você está fazendo. Comece a olhar. Será que você está tendo paciência? Você tem paciência? Força para aceitar o outro como ele é, as pessoas na verdade não buscam nos atrapalhar, elas são daquele jeito aí, aí eu me atrapalho. Né? Eu sempre uso como um exemplo: eu tenho uma gata em que ela bobeou, ela pula em cima da mesa e come lá o pão, come a carne que tiver lá. Esses dias eu deixei o um pacote de pão lá, pão integral fechado, fui lá e rodei tudo. Agora vou surrar ela, vou bater nela? Não, ela é uma gata, ela não sabe, né? é um animal, não sabe o que fazer. Assim como as pessoas, né? as, outras, as pessoas nós, seres humanos, também estamos programados lá na infância. Então eu tenho um jeito de ser, o outro tem outro jeito de ser. Para que você possa passar um final de ano com tesão, fazendo um churrasco, ou ir numa festa, ou dançando, ou deitado, ou assistindo televisão, não importa. Eu tenho que momentaneamente entender como o outro é. E aceitar aquilo. né? Porque lembre-se que eu tenho os meus defeitos. Então, eu querer impor minha vontade e o outro lá. Como é que é? E às vezes a vontade do outro é diferente. Então, se proponha que pelo menos neste final de ano, valha a pena. Esquece esses problemas políticos. Esquecer não significa ser displicente. Não significa deixar no... no, no né, vá, seja o que Deus quiser. Não. Não. Você pode fazer as coisas que você tem que fazer, mas não traga amargura para dentro do seu coração. O que vai acontecer, vai acontecer. Faça a sua parte. Né? Vá lá no, no comício, vá lá ficar na esplanada, ou lá ficar na frente do quartel. Faça o que você quiser ou não, não importa. Faça aquilo que você pensa que é correto, mas não sofra. E deixe o outro fazer aquilo que ele pensa que é correto. Cada um tem que viver a sua vida como quer viver. Porque quando ele começar a ser feliz, eu também vou ser feliz. Não dá para ser feliz sozinho dentro de um relacionamento. Tem que ser uma troca. Mas ambos têm que ter uma paciência com o outro. Aceitar como o outro é. Lembrando que você vai ter que corrigir você também. E se você for ver, você não deve ser santo. Deve ter um monte de coisa para mudar. Pessoal, então hoje, quando terminou o BNI, eu toquei o sino lá. E assim, feliz Natal para todo mundo. Você estar feliz nesse final de ano ou não, é tua responsabilidade. Em janeiro, faça seus planos, ponha em ação. Alguns vão dar certo, outros não vão dar certo, não importa. Mas comprometa-se até o dia 2 de janeiro, você ser feliz com quem você está, com quem está aí com você, respeita o outro, faça o outro ser feliz, que você também vai ser feliz. Lembre-se, dinheiro não é o mais importante. Mais importante é a tua atitude com o próprio dinheiro e com as outras pessoas. Pessoal, se você gostou, dá um like, compartilhe com outras pessoas, vai no nosso site, vai no nosso Facebook, vai no nosso Instagram, participe e seja feliz. Um ótimo, Feliz Natal! Um abraço! Tchau!